Olá, tudo bem? Bem-vindo à FR Promotora. Mostraremos neste áudio um pequeno resumo de como funciona um negócio da FR Promotora. A FR Promotora tem mais de 18 anos no mercado e está com este projeto de renda extra há mais de 12 anos. Sua sede situa-se em Cascadura no Rio de Janeiro. Seu CNPJ é 02.773.549-1000 ao contrário traço 44. Telefone. Operadora mais 21 mais 21 79 69 69, atende de segunda a sexta das 9 às 17 horas. Sua razão. Social Ferreira Rael Promotora de Vendas e Serviços. A FR Promotora funciona da seguinte forma. Primeiramente você irá se cadastrar no link de um outro promotor. Após cadastrar, você irá providenciar a ativação do seu cadastro para ter acesso completo ao site que são os mini cursos, materiais de divulgação e aos benefícios oferecidos pela empresa. O investimento para ativar o cadastro custa apenas R$ 25,00, podendo fazer o pagamento no boleto, cartão de crédito, depósito ou transferência bancária numa das contas da empresa. No boleto e cartão de crédito tem um pequeno acréscimo referentes a taxas bancárias. Você poderá ativar o seu cadastro também adquirido uma cesta básica da empresa por mês que variam de preços de 120 a 220 reais, mas se você não tenha condições de se ativar aderindo, a cesta básica você poderá se ativar com apenas os 25 reais. A entrega da cesta básica é gratuita e necessita ler as regras para saber se na sua cidade já esteja entregando. A cesta básica é opcional, não é obrigado a comprar ou pedir cesta básica ou outros produtos ou serviços para trabalhar e ganhar dinheiro. Atualmente a FR Promotora está comercializado os seguintes serviços e produtos. Plano de saúde, empréstimo consignado, hospedagem de site, lojas virtuais, previdência privada e a cesta básica remunerada. E o nosso trabalho como promotor é apenas divulgar estes serviços e produtos e esta oportunidade de renda extra através de links disponíveis em nossa área restrita. Para ativar o seu cadastro apóstolo concluído, você entra na sua área restrita, vai em primeiros passos, após você vai em ativar cadastro e é escolher uma das quatro formas de pagamentos que são boleto, cartão de crédito, depósito ou transferência. Após efetuar o pagamento em no máximo dois dias úteis, seu cadastro já estará ativo. Depósito e transferência necessita informar os dados para a empresa. Após o seu cadastro ativo você entra em sua área restrita. Clica no menu Sistema de Divulgação e estuda os mini cursos, os materiais de divulgações e os primeiros passos. Depois de estudar você começa a divulgar nas redes sociais, Facebook, YouTube, blogs e sites gratuitos informados pela empresa ou onde mais você preferir. Nos cursos você aprenderá onde, como e quando divulgar. Tudo é ensinado no site. No YouTube há centenas de vídeos explicando o funcionamento da FR Promotora e Depoimentos de Promotores. Dos R$ reais que você investir para ativar o seu cadastro, a empresa paga R$ reais para o seu indicador e R$ reais para o indicado do seu indicador e a empresa fica com apenas R$ reais para pagar impostos e manter o site de renda extra. Como percebemos a empresa foi a que menos ganhou, isto prova que a empresa não tem intenção de explorar ninguém. Nas outras rendas extra geralmente é o contrário, a empresa fica com mais de 50% dos investimentos que geralmente são altíssimo. O investimento de R$ 25 reais são mensais, mas provavelmente você só irá pagar do seu bolso uma única vez, pois as próximas mensalidades a empresa descontará dos seus ganhos. Você não precisa entrar em contato com os clientes e nem com seus indicados, pois o site explica tudo a eles. Basta apenas você divulgar os textos prontos já com os links fornecidos pela empresa em sua área restrita. Algumas pessoas entram em contato apenas com os seus indicados por opções própria para explicar melhor como fazer as divulgações. Basta divulgar e esperar os resultados das divulgações. Você ganhará R$ 15,00 por cada indicado direto seu que ativar o cadastro e R$ 5,00 por cada indicado do seu indicado que ativar o cadastro. Você ganhará também 30% por cada serviço que a empresa negociar através das suas divulgações. Você ganhará também de 2 a 10% por cada serviço negociado pela empresa através das divulgações do seu grupo de divulgadores, sua rede. Você ganhará também sobre as mensalidades pagas do seu grupo de divulgadores, que variam de R$ 2,10 a R$ 4,30, dependendo do nível que o promotor estiver no seu grupo de divulgadores. Seu grupo de divulgadores, que alguns falam redes ou equipe, são formados por indicados direto seu, por indicados dos seus indicados, por todos indicados abaixo de você, por promotores acima de você vindas do derramamento da empresa que beneficia os promotores mais esforçados. Então, como mostrado, você não ganhará só sobre o seu trabalho, mas também sobre o trabalho de sua equipe. Além de tudo, você ainda terá direito aos benefícios e prêmios fornecidos pela empresa por níveis que se completarem em seu grupo de divulgadores. Seu grupo de divulgadores são compostos por cinco níveis. A cada nível preenchido você ganhará um ou até dois prêmios, dependendo do nível. Seus pagamentos serão depositados todas as sextas-feiras em sua conta bancária, corrente ou poupança, que você colocar em seu cadastro. Sempre que você solicitar o saque em sua conta virtual da sua área restrita à empresa, deposita os seus ganhos de uma semana. Você tem direito de recebê-los na sexta-feira da semana seguinte. Agora você estando com o cadastro inativo você só ganhará sobre o seu trabalho, que são R$ 15 reais por cada indicado direito seu que ativar o cadastro e 30% sobre cada serviço que a empresa negociar através das suas divulgações. O promotor inativo não forma grupo de divulgadores, não possui níveis, não tem direito aos benefícios da empresa, não tem acesso aos mini cursos e praticamente trabalha sozinho. Agora uma pergunta. Você prefere trabalhar sozinho e ter ganho somente com os resultados do seu trabalho ou prefere trabalhar em equipe e ter ganho sobre os resultados dos trabalhos seu e de uma equipe? Ative o seu cadastro para você ter muito mais vantagens. Espero que este áudio tenha ajudado. Boa sorte, sucesso e Deus lhe abençoe. FR Promotora, aqui você só tem a ganhar.